Nessa relação, eu não queria ser eu. Porque eu sempre acabo te perdoando. Porque sempre olho as coisas com uma perspectiva mais madura e respeitosa com o outro, independente do que ele fez comigo. Ou porque sempre penso demais antes de fazer, eu sempre me coloco no lugar do outro pra não machucar. Sempre escolho ser sincera, acreditando que o outro também será. Na verdade, eu queria ser você nessa relação. Totalmente responsável com o que sente e com o que faz o outro sentir. Completamente frio e calculista e que age mesmo sabendo que vai me ferir. Enquanto promete tantas coisas, e nesse caso parece desconhecer que existe uma diferença gigante entre só falar e fazer. Se for pra machucar, você faz. Se for pra acolher, você só fala. E é por isso que eu queria ser você. Porque eu acho que você não merece alguém como eu. Você precisa de alguém exatamente como você. Pra você entender o quanto dói você dedicar o seu tempo e se abrir pra alguém que não te abraça, só te bagunça. Nesse seu jogo, eu não queria ser eu. Porque eu sempre perco. Eu ouço a minha intuição dizer que preciso ir embora e mesmo assim eu fico porque acabo duvidando de mim e dos sinais que o meu corpo me dá. Eu perco porque sou sempre aquela que escolhe o diálogo, que se dispõe a ouvir o outro em vez de ligar o foda-se e que quando se trata de ferir quem me feriu eu realmente sou covarde. Não consigo, não faz parte de mim, não consigo ferir ninguém que eu me comprometo a amar. E é por isso que, nesse jogo, eu queria ser você. Um completo idiota e egocêntrico que acumula pessoas só por medo de ficar sozinho. Que prefere fingir ser quem não é porque nunca teve coragem de assumir os seus erros e procurar ser alguém melhor. Eu queria ser você, um patético que usa um discurso bonito para tentar prender alguém com suas mentiras. E uma encenação digna de um ator de novela mutantes, patético e desastroso. Mas, eu só consigo ser eu. Desculpa. E foi por isso que eu não fiquei. Foi por isso que eu não escolhi ser igual você. Foi por isso que eu não usei o amor como justificativa para minha maturidade. Foi por isso que não te escolhi. Porque felizmente eu tenho orgulho de quem eu sou e de não ser você.